Hoje é muito, muito difícil mesmo você comprar um imóvel próprio, por exemplo, sem não entrar num financiamento, né? Hum. Ainda que tem muitas pessoas que conseguem ali comprar né, um imóvel, enfim. Dá para dizer que existe algum tipo de financiamento ou de endividamento uh, saudável, razoável? Qual o percentual sugerido, a questão de casado, solteiro, né? Como é que a gente pode recomendar aí às pessoas com nos assuntos? Olha, é... Vamos lá. Na economia as pessoas falam o seguinte, eu vou guardar dinheiro durante 10 anos e comprar minha casa à vista. Uhum. A matemática aceita isso e funciona. Na vida real não funciona. Uhum. Por quê? Primeiro, o brasileiro não tem o hábito de poupar tanto tempo. Uhum. Segundo, há uma valorização dos imóveis. Então quem está nos ouvindo e fala o seguinte, eu falo, saia do aluguel, fuja do aluguel. Uhum. Você pode ficar 10 anos pagando aluguel, a casa não é sua. 30 anos pagando aluguel pontualmente e nunca atrasou. Continua não sendo dono de nada. Uhum. E é bíblico, hein? Deixar herança para os filhos dos uhum. seus filhos. Uhum. Né? Então vamos lá, assumir aí um Minha Casa, minha dívida, brincando com o termo, mas você vai fazer 10 anos de prestação 20. Os quatro primeiros anos, você vai passar um sufoco. A prestação lá é alta. A partir do quarto, quinto ano, a prestação cai. Uhum. E o imóvel valoriza. Aí você está fazendo um esforço financeiro para adquirir um bem para a sua família, uhum. entendeu? Então você está se obrigando a assumir aquela prestação que você tem que honrar porque é a sua casa e está pagando. É claro que você está pagando mais, sim, Um financiamento imobiliário você paga duas casas e meia, uhum. mais ou menos isso. Mas talvez você não conquistaria sua casa própria se não fizer isso, uhum. Uhum. tá? O, a gente ouve muito nessa questão né, dos bancos aprov aprovarem aí até 30%, 35%, enfim, do valor da renda, né? Isso para o solteiro também é mais ou menos os mesmos patamares ou não? Tem, tem diferença? Tem né? diferença, tem. Olha só, um solteiro morando com os pais, que tem a roupa lavada, a comida uhum. pronta, ele quase não tem gasto nenhum, uhum. não paga nem a internet. É. Ele pode assumir 80% do seu, da sua renda para assumir uma prestação na casa própria, comprar um apartamento de alguma coisa. Ou seja, ele está acelerando uhum. a sua boa vida financeira no futuro. Porque agora que o dinheiro está entrando e é um dinheiro fácil, digamos assim, as vacas gordas, uhum. é agora que ele tem que destinar boa parte do dinheiro para o seu futuro. Perfeito. Yeah.